E não abuso, volteia. Isso é mentira, você sumiu dois anos. Sabe que agora que você tá pagando. Por isso o 15 já vai chegar lembrando. Você sumiu e agora tá voltando. Sabe a diferença? Você não é vagabundo. Mano, sabe que eu te transformo em produto Eu o mesmo toda semana. E tô na plateia e cozinha todo mundo. Eu oh. você ruim. E meu mamãe é feliz que ri na sua cabeça, trem, trem Então vai com a plateia Eu fiz a rima, vai gritar pra mim Aê! <risos> <risos> Calma que tem mais uma <risos> esqueça me bem Mano que você deixou pra depois Eu sumi dois anos E será 2016, mil e Não em 2022 <risos> Mentira Sabe que meu mano é que você vacila Que lembrada é da antiga Sabe agora que quase me limpira Ele falou que eu vou gritar pra ele Sou verdadeiro, não grito pra você Sua prima que grita pra mim Cruzou pra na cama e no banheiro oh! Vou ver se ela pra você na cama e no banheiro Mas na batalha, ela ficou quieta agora Aê Sabe oh! oh! me pega e seu escanto Você é um escanto, Liga das antigas Que mapa porra nenhuma me fala Da toda a vida dos outros oh! Agora que a gente mudou o papel Na verdade, mano, você sabe que aqui que você tá sobrando Na verdade, eu vim pra nascer mais cruel Você acha que você é bom, você não é Mano, na moral, você sabe que é ladainha Não vem pela folhinha, eu vim pra CMC Você vem pra folhinha porque você é estrelinha Eu não sou estrelinha Você tá ligado que eu passo meu frito Eu sou o um meteoro que veio destruir o um dinossauro oh, Sabe que essa aqui é a parada, mano? Você sabe que você não é eficiente Hoje você fez um desejo, se fudeu O Kid percebeu que você não é, sei lá, cadente a nós, Vamos, Camilha, vamos! Eu... Eu... Eu... Só quem não está foi Me distençam essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPA! RIPA! RIPA! essa cultura como eu amo essa cultura Grita em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 Você pé, porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O próprio na caminhada Isso não me irrita Não mudou o meu destino Só deixou bem mais bonita Essa é a vida, Então fuma ponta Não mudou o meu destino Adicionou cabeça em ponta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito, pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo. O que você achar bonito é um feio na onde eu colo. O que reluz, o que reluz, você vai ficar no dom. Espera, a teve minha pele na cor do sol Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de sua vontade pro Jesus. É da hora você ter essa rima de amor. Mas batalha de sangue é pra quem dor Você vai virar do som, eu vim pra tocar o terror. Você é o um Giação, minha rima é o trator. A sua rima é um eu grama. Eu vou te matar em todos os dias da cena. É bang bang, é batalha de sangue, uns bebem o sangue, outros derrama. Então derrame vai ser o seu, e aí você vai ver quem foi que pereceu? Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha, derramei seu sangue e pus um copo pra minha família. Ah.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 Temporão, eu tô sempre mal. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo Conseguiria amassar um MC. Si. É isso que eu não consegue você nunca do meu parceiro Porque quando você rima você mente Fica a tanta vacinão, você tem dois pulmões, É aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho não mente, pode ter certeza Que é o meu mano que se regressa, sem três coração É igual café, mas nem tomando café Você se expressa, ei Eu matar, mal. Tá ligado que eu rima de instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá o seu carnal Até porque rimando você rima mal Com certeza você em casa no instrumental tá Pra ter que minha morte com uma coisa meu. Hoje eu expresso pra meia noite é e é pro meu funeral É por do funeral funeral É por isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado Me peço da meia noite Eu tô avisando. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Demorou, ah, vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado, amassado E um o cara em cima do caixão, esse é que de rap então, você é uma pedra do testar minha fé irmão, cala boca gordão Porque essa guia cê mandando no air, que é de caderno. Se você subir em cima do meu caixão, aí sim eu vou rapidinho pro inferno ah. Fume, só que é diferente mano Tudo que eu faço no instrumental Eu já fui se uma MC clô Eu já sou um MC excepcional Isso é pra você Que é rir de São Foma A faca tem dois gumes Cai que rima minha mãe tem duas coma. É pra você bem entender Se verdade eu rimo há um tempo Faço a faca e não tenho pescoço Depois faço manteiga no A minha mãe ainda pão. não tem uma goma Só que você sabe que isso se situa